Olá! Você sabe como é a graduação de Engenharia de Energia da URGS? Já se imaginou estudando uma engenharia que preza pela sustentabilidade? Nesse vídeo, iremos te mostrar um pouco mais sobre esse curso. Em resumo, o curso de Engenharia de Energia forma profissionais que são capazes de entender todos os processos ligados à energia, desde a sua geração e distribuição até a utilização pelo consumidor final. Além disso, o Engenheiro de Energia trabalha sempre em busca da otimização, da sustentabilidade e do uso eficiente das diferentes formas de energia. Agora que você já sabe um pouco mais sobre o nosso curso, você deve estar se perguntando, qual é a diferença entre a Engenharia Elétrica e a de Energia? Resumidamente, a Engenharia de Energia pode ser considerada como a soma entre a Engenharia Elétrica e a Engenharia Mecânica, juntamente com processos de diversas outras áreas. Para exemplificar, vamos usar uma hidrelétrica. Nela se aplicam processos mecânicos, como a energia potencial gravitacional da água das represas e a energia cinética da rotação das turbinas. Após esse processo, toda essa energia mecânica é convertida em energia elétrica através dos geradores. Mas, para trabalhar em uma usina hidrelétrica, por exemplo, o engenheiro de energia deve passar pela graduação que conta com 10 semestres, em que na primeira etapa são oferecidas disciplinas básicas para os cursos de engenharia, como cálculo, física, química, desenho técnico, entre outras, passando para as disciplinas mais aprofundadas e direcionadas, como circuitos elétricos, mecânica dos fluidos e transferência de calor e massa. Por fim, indo para disciplinas específicas para a formação do engenheiro de energia, como, por exemplo, energia solar térmica e fotovoltaica, energia eólica, sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica, planejamento energético e gestão ambiental. Entendendo um pouco melhor do que se tratam as disciplinas do nosso curso, você pode melhorar a sua experiência na universidade participando de projetos de extensão e atividades extracurriculares, como, por exemplo, as bolsas de pesquisa de iniciação científica em laboratórios. Nós, da Engenharia de Energia, possuímos participação em vários laboratórios, entre as mais diversas áreas, alguns deles você pode ver a seguir em uma rápida introdução. Agora que já falamos sobre as principais oportunidades de pesquisa na engenharia de energia, vamos comentar sobre as possibilidades de extensão. O Diretório Acadêmico é a representação discente nas instâncias da URGS. É através dele que os alunos são ouvidos e podem expressar sua opinião. Além disso, o Diretório constantemente promove atividades de integração e ou de caráter técnico-científico. Dentre as principais atividades estão a Semana Acadêmica, visitas técnicas e eventos de lazer. Participando do diretório, os estudantes envolvem competências como liderança e comunicação. Você já pensou como seria atuar em uma empresa de engenharia de energia? Você pode ter essa experiência participando de uma empresa júnior, uma associação sem fins lucrativos que presta serviço de consultoria na sua área, tendo como objetivo principal proporcionar uma experiência empresarial que vai preparar os estudantes para o mercado de trabalho. Em um curto período de tempo, é possível desenvolver habilidades como liderança, comunicação e trabalho em equipe. No curso de Engenharia de Energia, temos a Renova Júnior, uma empresa de consultoria em energia que busca colocar em prática um pouco do que é visto dentro de sala de aula. Nela são realizados projetos que buscam otimizar o consumo de energia. Após cinco anos desenvolvendo habilidades e competências, os engenheiros de energia estão aptos a trabalhar em diversos setores, como na geração de energia através de fontes convencionais e renováveis, na transmissão e distribuição de energia elétrica e na comercialização de energia. Além disso, com o aumento do uso de energias renováveis, o crescimento de profissionais nessa área vem se expandindo. Os engenheiros de energia podem atuar também no desenvolvimento de tecnologias eficientes, como projetos de motores e climatização de edifícios. É possível também encontrar oportunidades no ramo da eletrônica de potência. Outra opção é seguir na academia e continuar a carreira como pesquisador e professor na própria universidade ou em outras instituições. A formação ampla desenvolvida ao longo do curso permite ao engenheiro de energia abordar problemas sobre múltiplos pontos de vista e, consequentemente, encontrar um mercado de trabalho versátil e repleto de possibilidades. Atualmente, mais de 90% dos formandos no curso de Engenharia de Energia da URCS estão atuando na área da energia. O nosso curso está crescendo e conquistando cada vez mais espaço na sociedade e no mercado de trabalho, caminhando para ser um dos cursos mais procurados no futuro. Esperamos que suas dúvidas tenham sido esclarecidas e aguardamos você em breve em um dos melhores cursos de Engenharia de Energia do Brasil. Até logo!